Nesta área, eu tenho uma pecinha aqui que vai me ajudar a centralizar, eu me recordo bem que tem essa peça. Eu já vou selecionar aqui todo esse modelo. Não sei se dá para vocês verem, mas tem um parafusinho aqui dentro. Então vamos dar aqui um Detach. Separamos esse modelo. Damos um Hide Selection. Ok. E eu posso fazer o alinhamento dessa dummy... Em relação a esse ponto central aqui Esse pontinho de vértice Agora sim, ficou bem alinhado Lá no eixo X também Devemos fazer o alinhamento Então o eixo X pivô com pivô Reduz o tamanho da dame tá? Não importa Ela estar tá desalinhada aqui com a peça o é importante Ela estar alinhada com as outras dames E agora eu faço o mesmo procedimento Eu vou linkar Essa peça aqui na dame Vou apontar essa dame para essa menor aqui, no caso, que ela não tem nenhuma ligação, então vamos fazer o apontamento agora, pego essa dummy, e damos um Animation Constraint, Look at Constraint, vamos fazer aqui o alinhamento, posicionamos aqui, através da posição inicial, vamos fazer o teste, para ver se está realmente linkada certinho, veja que está linkada, só que eu já percebi aqui, que já está acontecendo um erro, quando a dummy ela se movimenta, ela acaba girando. Então vocês vão se recordar que na aula anterior nós fizemos esse procedimento. Então, eu vou fazer aqui alguns testes. Vamos deixar aqui nos eixos. Eixo Y, X. E aos poucos eu vou tentando alinhar ela aqui da forma correta. Eu vou voltar aqui para o eixo Z. Aqui aparentemente está ok. Vamos fazer aqui o mesmo procedimento que fizemos há pouco. Eu vou isolar essas peças. Fazemos aqui o isolamento agora, vamos tirar essa view line desta peça, então, tiramos aqui para não ficar atrapalhando essa visualização, fazemos aqui a movimentação da peça, como ela deverá acontecer, e o que acontece aqui é justamente aquilo que eu expliquei, tá? o alinhamento aqui não está correto, então nós temos que tirar esse look at constraint, vou remover aqui através do painel motion, então, removemos aqui através do botão delete, e eu vou fazer um novo alinhamento no eixo X. Então fazemos o alinhamento no eixo X, selecionamos novamente através da, da nossa dummy. Vamos aqui em Animation, Look at Constraint, posicionamos e marcamos a posição inicial, além de desabilitar a ViewLine. Fazemos aqui um novo teste e veja que a peça agora já está funcionando melhor, porém ela ainda dá aquele giro. Quando a peça dá esse giro, quando apontamos para baixo, nós já sabemos que temos que executar aqui uma animação básica, só para posicionar a peça num, num local diferente e eu volto aqui nas configurações do nosso Look at Constraint e modifico as configurações, então vou modificar aqui algumas vezes vou fazer vários testes e vejo o que eu achei aqui a direção Y e X e assim nós temos agora a movimentação dessa peça acontecendo posso voltar para a posição inicial temos aqui agora a peça funcionando perfeitamente Vamos visualizar aqui todos os objetos. Aqui eu tenho que pensar como que eu vou ligar essas duas peças. Vejam que nós temos aqui uma peça independente, temos aqui a outra peça independente. E eu vou fazer aqui até o seguinte, eu vou até trocar esse Look at Constraint, ou posso aqui adicionar uma terceira dummy. Então vamos adicionar aqui uma dummy diferente, vamos aqui em Helpers, Points, e eu vou adicionar agora um ponto, que seria essa cruzeta aqui. Então vamos lá no alinhamento, alinhamos aqui esses objetos X, Y e Z, as três posições, tá? Vou fazer aqui deslocamento para fora, nesse caso não tem problema, pego aqui as duas dames e fazemos esse alinhamento aqui com a ferramenta Select and Link. E fazemos agora o teste para ver se as, as peças vão acompanhar aqui o posicionamento, estão acompanhando perfeitamente aqui, sem problemas e agora sim visualizamos através da vista Left e vamos fazer uma animação dessa peça da mesma forma que fizemos anteriormente, vejam que ao movimentar aqui nós vamos procurar o eixo onde essa peça vai ficar mais esticada então vamos lá no Auto Key, vamos no frame de número 7 mais ou menos tá o frame que a, essa bomba aqui ou esse pistão está no ponto máximo e eu vou movimentar esse point aqui para o eixo que eu preciso então veja que colocando aqui no eixo, eu tenho como acertar essas peças. Aqui no caso, vou deixá-las bem alinhadas. Agora sim, estão bem alinhadas. Vamos lá para o frame de número 15, mais ou menos, seria o ponto central da animação. Posicionamos agora mais abaixo. Vamos ver aqui como que está ficando aqui o posicionamento. Perfeito. Arrastamos mais uma vez para o frame de número 23, mais ou menos. Movimentamos essa peça mais uma vez. E fazemos esse alinhamento no eixo azul e verde, ou Z e Y. É então, um alinhamento perfeito. E lá no frame de número 30, eu vou copiar o frame zero. Que eu quero que ele volte para a posição inicial. Entre essas posições, vocês vão perceber que vai haver um desalinhamento. Então, já, inclusive, já está ocorrendo aqui. Então, o desalinhamento dessas peças e que eu tenho que flipar ela também ela acabou voltando para dentro então, vamos lá no motion vamos tentar voltar ela aqui para a posição inicial tentar dar um flip aqui, agora sim e fazemos essa movimentação veja que agora as peças em alguns momentos elas vão separar como aconteceu aqui no frame 2 a 3 então volto lá na vista front mais uma vez vista left, aliás, tá? que é a vista lateral posicionamos mais uma vez aqui bem no centro do, do parafusinho aqui então agora sim já está posicionada vamos arrastar mais alguns frames e sempre checando se a, a peça ela vai separar muito aqui no frame de número 11 ela separou um pouquinho então vou fazer aqui o alinhamento no frame de número 19 eu já sei que ela está separada então fazemos um novo alinhamento aqui da peça está ótimo no frame de número 27 eu faço mais um último alinhamento então vou alinhar aqui as duas peças as duas direções e agora vamos ver como que está ficando essa animação lá na perspectiva então aqui nós temos a animação ocorrendo perfeitamente a peça agora está respondendo só que eu preciso dela em looping então vamos vir aqui no nosso painel editor de curvas vou pegar essa curva aqui e vamos colocar ela infinita então colocamos aqui em Out of Range types, vou colocar em Looping, porque ela vai e volta. Então temos aqui essa animação, indo e voltando infinitamente. Posso fechar aqui o nosso editor de curvas, vamos ver aqui o que está faltando, aparentemente não está faltando nada. Então temos aqui a nossa animação. Agora eu vou visualizar todos os nossos objetos, aqui tem uma linha sobrando ainda, deixa me ver aqui de onde está saindo essa linha. Aparentemente é daqui vamos desmarcar essas linhas, não é daqui Deixa eu ver de onde que ela está saindo Vamos ver se é dessa outra peça E eu tenho que dar uma forma aqui, gerar um jeito de desmarcar essas linhas Porque como nós podemos ver, essas linhas elas meio que ficam atrapalhando aqui um pouco a nossa cena Então vamos dar um Hide Selection, já que está tudo pronto agora Eu vou aproximar aqui para ver de onde que está saindo essa linha e aparentemente ela está saindo daqui mesmo Não tem outra direção Assim ah, tá, Está saindo desse, desse helper aqui Desmarcamos a linha E agora sim, perfeito Visualizamos todos os modelos Posso visualizar tudo agora Não tem problema Temos aqui a animação ocorrendo perfeitamente Só percebi aqui que ela sai um pouquinho nesse eixo Vocês observarem aqui de perto Em um determinado momento ela sai do alinhamento correto. Então vou voltar aqui neste alinhamento, seria essa dama aqui, e vou trabalhar essa animação, para que ela fique certinho aqui. Então no frame de número 24, 25, vamos posicionar melhor aqui, vamos fazer aqui um novo posicionamento, ok. No frame de número 15 está ok. No frame de número 5, eu faço um reposicionamento aqui. Sempre checando esses detalhes, para que fique tudo ok, tá? então aqui no finalzinho, ela acaba saindo um pouquinho, vejam aqui que ela sai nessa parte então aqui provavelmente é por causa do looping, vamos vir aqui no editor de curvas o editor de curvas não está em looping, veja que não está contínuo, então eu vou vir aqui em edit, controller, out of range types e colocamos em looping, agora sim, fazemos um novo teste ela vai funcionar certinho aqui durante toda a animação o próximo passo então é juntar essas rodas e essas peças eu percebo que as rodas do outro lado não estão movimentando e as peças também então eu vou começar aqui atachando as rodas, então vamos aqui no painel Itet vou atachar essa primeira roda, esse eixo aqui também ele será atachado então, vamos fazer aqui um atache. e agora eu vou fazer aqui a animação Veja que a roda ela está atachada perfeitamente faço o mesmo procedimento aqui com as outras rodas vamos atachar aqui primeiramente o pneu depois atachamos a parte da roda de dentro e depois essa peça interna eu vou fazer aqui, vou pular essa parte e na sequência eu já volto mostrando para vocês tudo certinho agora que eu já atachei todas as rodas, já juntei todas vou fazer o mesmo procedimento com as peças então pego essa biela aqui que está animada, ela possui a animação através dos helpers E vou atachar nessa outra biela aqui do outro lado Então vamos selecionar aqui, vamos passando o mouse até selecionar E vejo que agora essa biela ela também vai receber a mesma animação É importante lembrar que você deve fazer esse atachamento, essa junção, lá no frame de número 0 Se você adiantar, as peças vão ficar separadas, tá? Então vamos lá no número 0, fazemos um atache. Então, atachamos essa peça, novamente atachamos essa outra parte aqui da peça, vou lá do outro lado e seleciono uma nova parte, uma nova peça aqui para a gente poder juntar, no caso aqui o puxavante, vamos pegar aqui o botão atache novamente e vou juntar nesse outro puxavante aqui do nosso lado esquerdo. E agora essa peça ela também vai movimentar, como nós podemos ver, ela vai copiar o movimento da peça do outro lado, simplesmente porque nós atachamos. Aqui no caso da cruzeta, mais uma vez, vamos fazer aqui um atache. vamos juntar essa peça aqui, perfeito? Vamos lá do outro lado, pegamos a outra peça e fazemos um novo atache. Vamos pegar aqui o botão, atachamos. eu tenho que aumentar também o tamanho desse cilindro, então eu já seleciono aqui através dos vértices e movimentamos no eixo Y, e vamos fazer aqui a animação mais uma vez, e veja que a animação ela acontece o mesmo procedimento será feito com todas as outras peças vocês vão ver que não é nada difícil e o único cuidado que se deve ter é na hora de atachar peças diferentes você pode sem querer atachar uma peça que não gostaria de ter juntado então aqui por exemplo eu vou separar esses dois parafusos aqui através do detete vou dar aqui um detete vou dar um flip nele também a superfície dele está flipada então já damos aqui um flip normal ok Fazemos o mesmo procedimento nessa outra pecinha aqui, vou selecionar o elemento dele Damos um flip Agora sim Vou juntar essas peças, eu já começo juntando aqui através do itet Isso aqui lembrando que não é animação, tá? Isso aqui é modelagem normal Modelagem bem simples Então juntamos essas duas peças Essa outra peça que eu também quero juntar, então vamos voltar aqui na nossa cruzeta e vou juntar nesse parafuso aqui, nessa cabeça vejam aí que agora a animação está ocorrendo do parafuso e eu vou voltar lá do outro lado e faço a junção dessa pecinha móvel com essa outra peça que corresponde à mesma função, então temos aqui agora a peça movimentando mais uma vez, vamos juntar agora essas outras duas peças eu vou pegar a peça que está animada vamos lá do outro lado e aplicamos um atache mais uma vez A partir de agora eu acho que já fica comum para vocês Eu acho que já deu para entender direitinho aqui como que vai funcionar Eu só vou fazer aqui os outros atachamentos Vamos juntar as outras peças Para a gente poder finalizar esse estudo Então já vou selecionar aqui essa peça Observem que aqui nós temos várias peças unificadas E eu tenho que separá-las Então já vou separar esse elemento aqui o Botão F3 vai ajudar a ver Vamos detachar ela Ok, agora sim eu vou lá do outro lado Pego essa pecinha aqui, chamada link E vamos atachar no link do outro lado Então atachamos, fazemos o teste aqui de movimentação vejo que o link está funcionando Esse objeto aqui, no caso, eu já vou voltar lá do outro lado e vou atachar também Então pego aqui, tento selecionar ele Selecionei aqui a barra do excêntrico Vamos lá no botão attach, para poder atachar Juntamos aqui a barra do excêntrico do outro lado Fazemos aqui mais um teste de animação Está funcionando perfeitamente Esse parafuso aqui perdido Eu vou juntar a barra do excêntrico Então juntamos aqui só para deixá-lo fixo Para que ele não fique perdido ali durante a animação E podemos ver que algumas partes ainda estão soltas Então por exemplo aqui está solto Eu vou lá na minha, na minha biela E vou fazer a junção dessas partes também Agora que todas as peças já foram agrupadas, eu consigo perceber aqui através da animação que todas estão funcionando corretamente, eu já posso fazer agora a composição, que seria o caminho, os trilhos, posso fazer, sei lá, um efeito de partículas, posso adicionar outros elementos aqui para poder criar uma animação mais consistente. Então nós vamos começar aqui criando a separação do nosso modelo, já que nós sabemos que nós temos o eixo aqui que vai guiar o modelo, e temos o restante aqui, da locomotiva. Então, vou começar separando esse eixo. Veja que eu separei o eixo aqui através da seleção. Vamos selecionar todas essas partes aqui que pertencem ao eixo. Então, com certo cuidado, eu vou fazer essa seleção. Vamos ver se tudo foi selecionado. Falta só uma pecinha aqui. Então, selecionei ela agora. Temos aqui a seleção do eixo, já individualizada. Agora... Eu vou conferir se está tudo ok, vou vir aqui no menu grupo e vamos criar um grupo chamado eixo. Na sequência, eu vou dar um CTRL I para poder inverter a seleção. Veja que selecionamos todo o vagão agora. E eu vou criar um novo grupo chamado vagão, ou simplesmente locomotiva. Então criamos aqui esse novo grupo, locomotiva. Aqui eu acho que está certinho, perfeito. E para finalizar eu vou juntar esses objetos aqui em uma dummy. Vamos criar aqui uma, uma dummy do tipo helper. Então, criamos uma dummy. Alinhamos essa dummy lá no meio da nossa locomotiva, no meio do modelo. E eu vou fazer também o posicionamento desse eixo, porque eu quero que ele gire nesse ponto aqui. Então, vamos lá na hierarquia Effect Pivot Only. Centralizamos o eixo Y aqui. Através da vista, nós percebemos que o eixo já está melhor centralizado posso sair da edição do pivô, e temos essa, esse eixo aqui de, de locomoção, tá? esse eixo de giro, e finalmente pegamos todas as peças agora e linkamos lá na nossa Dummy do tipo Helper. Observem que a animação ela continua acontecendo, porque ela já está toda configurada, então tem uma animação aqui de todas as peças da nossa locomotiva. Agora eu tenho que criar um caminho por onde essa locomotiva vai passar, então vamos vir aqui no menu Create, Line, vamos criar uma linha Eu vou criar uma linha aqui primeiramente reta Depois eu vou fazer uma curva suave nessa linha Depois eu faço uma nova curva aqui para frente Então criamos essa linha Eu vou suavizar também esse pontinho aqui para não ter quebra eu Vou aplicar um filetamento Então temos aqui essa curva bem suave E agora vamos criar os trilhos Para poder criar os trilhos vamos na vista front Vou criar inicialmente um box então criamos um box aqui abaixo das rodas, observem que o trem está levemente inclinado à posição dele, não sei porque eu devo ter mexido ali sem querer, mas vou voltar para a posição original, agora sim. Adicionamos um novo box aqui na base, para poder criar o primeiro trilho, convertemos esse box como Editable Poly e vamos aumentar essa base desse box, para poder representar aqui o nosso trilho, então, veja aí que a base foi criada. Eu vou selecionar esse elemento desse box e vou criar também uma cópia para o outro lado. Criamos então essa cópia e agora vamos criar os dormentes. Os dormentes podem ser box simples, vamos criar um box aqui de fora a fora. Vou deixar um pouquinho maior aqui no trilho e agora posicionamos aqui bem no meio. Veja o que vai posicionar perfeitamente aqui para a gente. Vista a perspectiva agora, botão P... Vamos aumentar o tamanho desse dormente aqui, deixarmos um pouquinho mais largo. E esse trilho aqui também eu quero aumentar o tamanho dele. Então vou selecionar os pontos de vértice, do finalzinho, e vamos aumentar aqui para frente e para trás. Vou deixar o trilho bem grande, assim está bom. Levamos o dormente lá para o final do trilho, vamos deixar aqui bem no início. E agora eu vou copiar esse dormente, vamos lá no menu Tools, Ray. Vamos clicar no botão Preview para visualizar a, a deformação. E eu vou mudar esse eixo aqui. No eixo Y não está funcionando. Vamos lá no eixo Z. No eixo Z aqui eu posso criar uma quantidade X de dormentes. No meu caso, eu estou criando 21 dormentes como cópia. Tá? Muito cuidado. Agora separamos esses dormentes. Eu vou fazer aqui através de um Ctrl Page Down. Vamos selecionar os nossos elementos. Podemos dar um Height Selection. Vamos isolar esse caminho aqui, e agora eu vou dar um itet multi, para poder selecionar todos os objetos e juntá-los de uma vez só esse trilho aqui também, como eu vou aplicar uma torção nele, eu preciso que ele seja dividido, então, vamos dividir aqui algumas vezes, vamos criar alguns segmentos nele, aqui está bom, e agora sim eu posso posicionar esse trilho lá no nosso caminho, só que antes eu já vou centralizar o ponto pivô dele também agora sim vamos lá no menu modify Modify list, selecionamos o modificador Path de forma, Pick Path, clicamos no caminho e agora clicamos no botão Move to Path, e vai mover aqui o nosso caminho, tá? Vai colocar acima do caminho. Aqui eu tenho como regular o percentual percentual, ó, aonde que ela vai começar e onde ela vai terminar. Nós temos o stretch, temos a rotação e temos o twist. Então vocês podem regular aí de acordo com a necessidade vou deixar da forma que está, vou só ajustar aqui o início do caminho vou criar uma nova cópia, então vamos posicionar o ponto pivô mais próximo para vocês verem, e pressionamos o botão shift e arrastamos no caso aqui eu tenho que arrastar para uma direção diferente vamos arrastar para a direção Z, que vai fazer essa cópia agora sim criamos uma nova cópia posiciono novamente o ponto pivô fazemos aqui uma nova cópia eu vou posicionar ali bem no finzinho do caminho copiamos, Vou posicionar o ponto Z mais abaixo Criamos mais uma cópia até criar as cópias do, do caminho por completo observação aqui, se vocês quiserem criar várias cópias ao mesmo tempo Pode ser feito, porém elas vão ficar emboladas Uma dentro da outra Então o indicado é que você faça uma a uma Até completar aqui todas as cópias Então já completamos aqui mais uma Vou criar mais uma cópia e falta apenas mais duas cópias aqui para a gente poder finalizar o nosso caminho, então vou criar mais uma e finalmente aqui mais uma cópia, a última cópia aqui para a gente poder criar todo o nosso caminho agora voltamos a visualizar todos os nossos objetos na cena, temos aqui o nosso vagão né no caso e agora vamos posicionar esse vagão acima desse mesmo caminho que nós criamos Antes de posicionar esse vagão, eu vou criar aqui um círculo, pode ser qualquer objeto, eu vou criar um círculo simples. A esse círculo eu vou vir aqui no menu Animation, Constraint e Path Constraint e já ligamos ao caminho. E assim o círculo ele vai acompanhar esse caminho através de uma animação, como nós podemos ver aqui. Agora eu vou ligar o nosso trem, o nosso vagão, lá cima daquele círculo. Nós já posicionamos aqui bem no meio do círculo, inclusive eu vou utilizar o alinhamento X e Y no caso zero não vejo que o vagão já está perfeitamente alinhado pelo menos aqui dá para ver que está ok e finalizamos fazendo aqui o link desse dummy ao caminho, ao, no caso ao círculo, vamos executar a animação mais uma vez e vejo que agora nós temos a roda girando ali como deveria ser e finalmente eu tenho que só fazer a animação do eixo do vagão para que ele faça ali as curvas de acordo com o trilho para poder fazer essa curva mais eficiente, eu geralmente eu crio uma câmera o atalho da câmera é CTRL C, então ele vai criar aqui uma câmera como podemos ver, uma physical camera vamos lá para perspectiva, vou tirar o target dessa câmera desmarcamos aqui o target, depois eu aponto ela novamente e faço aqui um link da câmera lá na dummy, eu vejo que ela vai linkar perfeitamente botão C novamente, botão C de câmera né Apontamos a câmera para baixo, então vou deixar a câmera aqui na posição correta, perfeito. E agora eu vou fazer a animação aqui do nosso eixo. Então vou ativar o outro aqui. Vamos lá no frame mais ou menos de número 90. Vou rotacionar aqui. Vejo que também eu estou criando uma animação até o frame de 270. Eu acabei esquecendo disso. Mas eu aumentei aqui a timeline para ficar melhor. Tá? Então a animação ela vai ocorrer durante todos os 270 frames. E agora eu vou lá no meio, mais ou menos aqui no meio. No meio caminho, vou girar esse eixo outro detalhe que está acontecendo aqui na perspectiva vocês vão ver que o vagão ele não está acompanhando o caminho então vamos selecionar esse círculo vamos aqui em Motion Path Constraint e vamos aplicar a opção Follow para que ele possa seguir além do Follow, nós temos que direcionar aqui então temos Y, X e Z vou deixar aqui no Y com Flip e agora ele está seguindo o caminho botão C novamente e finalmente vamos ajustar aqui o eixo do nosso vagão, então vamos ajustar o eixo no caminho, ajustei, vamos arrastar mais um pouco, ajustamos, arrastamos mais um pouco, ajustamos o eixo ao caminho, sempre fazendo essa verificação, tá? vou arrastando bastante aqui, vou adiantando bem a nossa animação, e o eixo aos poucos ele vai voltando aqui certinho para o caminho, Vejam que o nosso modelo ele está entrando um pouquinho aqui para dentro do trilho Então vamos subir essa dummy um pouquinho mais Vou Deixar ela mais alta Ok Agora eu volto a animar o nosso eixo Então vamos aqui no alto aqui mais uma vez Vamos lá no frame de número 0 E eu começo a animar por aqui Então vamos mais ou menos aqui até o frame de número 50 Fazemos aqui um ajuste Frame de número 70 mais ou menos Fazemos um novo ajuste e eu vou encontrando aqui através do meio termo aqui das keyframes, esse ajuste então vamos ajustando mais uma vez aqui está bom, fazemos mais um ajuste são ajustes manuais, como vocês podem ver tem formas de fazer isso através de caminhos, de links mas isso fica mais complicado, o caminho é mais difícil então eu prefiro fazer esse, digamos que esse acerto aqui através da animação Posso fazer aqui animações simples, com keyframes, ajustando o eixo ao caminho Então veja que o eixo já está bem ajustado agora Aqui aparentemente está ok Só aqui que ele está saindo muito, então vamos ajustar aqui o eixo Geralmente nas curvas fechadas ele acaba saindo bastante, como podemos ver Então vamos fazer aqui o ajuste novamente e vejo que aos pouquinhos nós vamos conseguindo aqui ajustar o eixo certinho com o trilho, com o caminho que nós queremos. Vamos ver agora através da perspectiva. Então vou pegar essa câmera aqui. Vamos lá na perspectiva. Vou posicionar essa câmera em outro local. Então posicionamos a câmera mais ou menos aqui do lado. Botão C. Vamos posicionar essa câmera melhor. E agora fazemos aqui a animação. Vejo que agora está certinho, temos aqui o eixo movimentando acima do trilho, e ele vai movimentando aqui, acompanhando toda a curvatura do trilho. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, É tá uma aula que é um nível avançado, obviamente, mas é uma aula que necessariamente aí ela precisa desse cuidado de observar muitos detalhes, os detalhes eles foram tratados no vídeo anterior, então se você não viu o vídeo anterior, veja que você vai, compreender tudo se você não conseguiu chegar até esse momento e antes que você se esqueça inscreva-se no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ative as notificações e deixa aquele like mostrando que você quer receber mais conteúdos grandes como este e assim nós vamos sempre postar novidades para você no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos <música>